Ah, mas está tão gostoso receber a massagem, queria tanto agendar. Se não tem horário para hoje? Você tiver horário para aquele momento? Sim, eu tenho, para hoje ou para amanhã. Olha, se você fizer com estratégia, você transforma uma cortesia em atendimento. Eu já fiz isso muitas vezes. Não foram poucas, foram muitas. Mas como assim, Roberto? Mas você falou que era cortesia, você vai cobrar do cliente? Sabe aquela coisa, o ditado? Aquilo que é combinado não é caro. Anotou? O que é combinado não é caro. Como assim? Eu combinei a cortesia com o cliente. Agendou, fiz a minha propaganda, usei o Google no Meu Negócio, minha agenda ficou lotada de gente que quer cortesia. Aí eu agendava um cliente a cada meia hora. Logo lá atrás, quando eu comecei, da cortesia, eu saquei esse negócio da cortesia. Ah, eu vou fazer isso, eu vou lotar minha agenda. Não deu outro. Tem dia 20 pessoas, 15 pessoas num dia.